Fala, jogador! Tudo bem com você, meu amigo? Como é que vão as coisas? aí galera! Tá difícil as coisas, hein? Acabou de sair aí, né? Eu tô gravando esse, esse vídeo em um dia, eu vou lançar em, em outro. Mas eu já vi aí algumas gameplays aí da DLC do Black Panther, do Pantera Negra lá do Marvel Avengers. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Cara, eu assisti... Em um vídeo de 30 minutos eu acho que eu consegui assistir 10 minutos. E a gente já consegue perceber ali é, muitos dos erros que tem na, na própria campanha acontecendo lá também na DLC, né? Algo que a gente pensou que talvez eles trariam como um pouco de correção ali, tornar o, o gameplay mais, mais fluido, menos... Parece um cartoon, cara, assim, parece que é totalmente distópico, né? Ah, é assim são bugs que ah, seu personagem passa entre as coisas, os inimigos passam entre as coisas, assim coisas chulas mesmo, sabe? É dignas de um trabalho medíocre. Então é, parece que é uma criança ah, programando e não uma equipe tão grande é, quanto a deles, né? Que é bem gabaritado, é bem estudado. Não dá para entender profissionais realmente fazendo um serviço desse né a, a gente só fica na dúvida né O que que será que acontece será que é, é proposital Será que a os manda-chuvas lá fazem? Assim, não eu quero o jogo mais porco possível pode errar tecnicamente da maneira que vocês quiserem pode ser algo bem chulo mesmo que eu quero somente ganhar dinheiro é, em cima de todo mundo né então a gente fica nessa nessa dúvida mesmo porque a impressão que dá é que o mercado vai para esse ramo, o mercado vai para o ramo da mediocridade e do empobrecimento de toda ciência computacional envolvida em desenvolver um jogo, né? Ou seja, a gente vai pegar aí cada vez mais jogos genéricos. A, a falta de, cri de criatividade já é bastante evidente, né? É isso a gente não tem nem que falar. Mas a gente vinha tendo aí é, tecnicamente bons jogos ao longo dos anos, né? mesmo jogos que eram genéricos, eram é um, jogos tecnicamente interessantes, né? boas gameplays, você conseguia ficar ali é, jogando por um tempo. Agora, o Marvel Avengers, eu joguei lá no início, cara, eu não consegui jogar 20 minutos. É assim, você tem que suspender muita descrença para você jogar um jogo desse. E o que eu penso a respeito? Cara, pra mim é péssimo, é péssimo isso que tá acontecendo, porque é um baita de um desperdício O quanto a gente almejava por, assim, jogos bons de super-herói, jogos assim, eu, eu sou um grande fã, né é, tanto da DC quanto da Marvel. Eu, eu, sou, eu sou o cara que gosta, mano. Eu assisto lá os filmes da, da DC, mesmo aqueles que são meio ruins, eu gosto da, da temática super-herói. Né? Os filmes da Marvel, gostei demais. Pra mim, assim, é, é um momento pra você ir de se divertir. Né? É um momento para você relaxar, suspender sua descrença, aceitar que é, é um mundo de super heróis, é um mundo fantasioso Isso é muito legal, a gente não precisa de seriedade a to todo momento né? E era justamente o que eu esperava dentro dos jogos né? A gente suspender essa descrença mesmo, fazer um, um jogo massa de, é, de super heróis E tirar um pouco né, essa questão, essa seriedade é, poderia ser algo muito benéfico e trazer um jogo muito divertido, muito legal, muito atrativo né? para várias massas, aí, de vários níveis de pessoas, porque eu acho que o super-herói, né? a temática super-herói, traz uma coisa muito legal no ser humano, né? que é aquele cara que supera as coisas, o super herói é sempre aquele cidadão que supera né, seus desafios, seus medos, luta pelo bem, né? é, é, é aquela visão da esperança que todo mundo quer ter, né? a gente tem isso com a gente, é muito legal que a gente tenha isso, né? é muito interessante que a gente tenha isso nas nossas vidas, e enfim, as empresas vêm aí e desperdiçam é, nossos heróis, né? nossos queridos heróis, Fazendo um trabalho tão medíocre, Me... a mediocridade significa médio, né? Eu estaria sendo aí bem, é... bem ameno com as empresas. Estou falando aqui de um trabalho porco mesmo, um trabalho péssimo, de uma qualidade péssima. Digna de. Acho que nem amador não faz isso, porque amador é a pessoa que ama algo e faz pelo amor que ela tem, né? E muitas vezes a gente vê aí pessoas amadoras fazendo serviços extremamente melhores do que esse, né, então assim, é muito difícil pensar que profissionais extremamente gabaritados, né, estejam aí à frente de uma, de uma franquia dessas, da Marvel, que tem tanto é, apreço, tanto amor, a comunidade tem tanto carinho, né, por esses super-heróis aí que tomaram aí as telas do cinema estavam para mim era o melhor momento cara era o melhor momento possível para Marvel entrar dentro dos jogos e tomar de conta mesmo dos do jogos de, de super-herói Porque a gente já faz um bom tempo aí que a gente não tem o um Batman né desde o Dark Knight que é, é para mim assim é o único jogo de super-heróis que realmente vale a pena você jogar é dentro desses mais comuns da DC e aí você teve o Spider-Man de PS5, que foi uma grata surpresa, cara. Que jogão mesmo. Que jogão aí, ó. Batendo de frente com o Batman Arkham Knight. Não vou dizer que, que ele é melhor que o Batman ou que o Batman é melhor que ele, porque os dois são jogos extremamente bons. E assim, se for pra recomendar, eu recomendo que jogue os dois. É, cara, muito bom mesmo. Muito bom mesmo. E aí a, o Marvel Avengers entra na parada e a gente com aquela com aquela nossa esperança de sempre né pensando no agora é o momento de realmente os super-heróis da Marvel entrarem no mundo dos jogos e vale a pena lembrar cara que uh, esse mercado de jogos ele está anos luz à frente no mercado de cinematográfico né então se se a gente pegar todo o sucesso que a Marvel fez lá nos no cinemas, na televisão e transportar isso aí para os jogos a gente teria Franquias infinitamente maneiras, top de linha de você jogar. Assim, a gente ia ter uma franquia de jogos de super herói daqui, daqui pra, sei lá, 10 anos, cara. Que saia, ia sair só jogo bom, com histórias fantásticas, histórias que... É, eles Não, eles têm assim, uma vastidão de, de universo pra eles trabalhar que assim, é, é infundado. A gente poderia estar tá conversando aqui sobre inúmeras histórias que eles poderiam abordar. E mesmo assim eles ainda teriam mais histórias para abordar. E tudo dependia de um simples fato, que é fazer a tecnicalidade é, científica, do ponto de vista de construção de design de game e tudo mais, funcionar. E aí a história, a gente poderia engolir algumas historinhas piores, né? Assim como na, no, na série do Batman, lá tem o, algumas histórias que a gente só, só engole, né? A gente, a gente faz ao longo do jogo... Porque tá ali naquele meio, né? Não tô dizendo que tudo é perfeito. Mas bastava é, que o jogo saísse como se profissionais fizessem mesmo. Que é o que a gente espera de uma empresa. Mas saiu essa grande decepção aí. E essa DLC nada mais foi do que a, a concretização dessa decepção. E eu espero realmente que... Assim, né? na verdade, fiquei extremamente desapontado. O dia de hoje, para mim, já... Sabe, parece que é, parece que é você é, quando você espera alguma coisa que tá ruim melhorar e não melhora, piora. É realmente essa sensação, mas é a sensação de todo brasileiro, né? A gente convive com isso aí muito tempo. Só que essas empresas não são do Brasil, essas empresas são americanas, né? É, estão aí em diversos países, são multinacionais, são empresas extremamente grandes, extremamente competentes, mas que acabam é, por um. Por um foco de interesse totalmente errado, fazendo um trabalho extremamente porco, que não dá nem pra gente comentar aqui, sem ter que usar palavras de cunho muito ruim dentro desse vídeo, algo que eu não quero, né? Então, é isso aí, fica a minha opinião a respeito desse assunto. O que, que você achou, cara? Você conseguiu ver aí algum pouquinho do jogo? É um grande, grande, grande desperdício, porque os heróis são fantásticos, mas infelizmente eles estão na mão de pessoas. Que não são tão fantásticas assim. Então um grande abraço para todo mundo. E até mais.